É, onde a gente guarda as coisas. Essa, essa estrutura, desde lá até aqui, era uma fábrica de sardinha. Tudo. Aqui ainda tem umas estruturas preservadas, as únicas estruturas preservadas estão aqui dentro. As ruínas. Acredite se quiser, dormimos aqui durante quanto tempo? Hoje? Dois meses. Dois meses. Quatro, três barragens aqui dentro? Três barragens. E aqui a gente guarda, guarda tudo, né, a gente guarda boias, cabos, equipamento de mergulho. Quando surgiu a minha monografia, eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa com alimento, com alimento, fazer uma coisa diferente, Quero sempre esse espírito de querer inovar, eu falei, pô, é isso, vai ser, vai ser isso. E... e aí tu pilhou a galera. Aí, a, quando, o Nuno, quando fiz o trabalho, isso foi em 2012, só que o pré-projeto começa em 2011, então eu, na minha cabeça eu falo quando a gente tem fazendo já desde 2011, então, não, não. não. Quer que sinal só tem dali pra frente? Daqui pra cá zero de sinal. A máquina de ligar não se cruxo. <risos> Sem comunicação com o mundo. Vamos. vamos pra Vieira. Gente, Aí eu.. É. Vai, vamos pra vamos para girando. É companhia, irmão. Tu tá, de tá muito doido, cara. O Zeca tá maluco. O pintou. O rapaz a... tá maluco. Pesquisando fazendo ah. a venda do seu Jorge. Eles falaram assim, cara. Fazendo a venda, mal pra meter. A gente tipo, falou, vamos a começar começamos a pesquisar. Chama essa aqui, por exemplo. É uma lanterna berçário, que ela tem a malha de 4 milímetros aqui, de distância. Aí tem uma lanterna intermediária, que a gente chama, que é essa aqui. Ela tem malha de 15 milímetros, mas já é mais espaçada. E tem as malhas de 21 e de 30. Essa aqui é 21, que já é mais espaçada ainda, tá vendo? Uhum. Tem a diferença aqui contato com ele, o cara, a gente chegou, vamos lá. Fomos na semana seguinte, veio aqui, o seu Jorge, liguei, vim, seu Jorge, recebeu a gente, aí contou a história dele, né, que 60 anos, só ele é mulher, ele veio pra cá pra ele, depois de aposentado viveu de comércio a vida inteira, no, em São Paulo, a vida super interessante. Ele veio pra cá pra relaxar, só que é um trabalho muito pesado, ele já não tava dando conta e queria se desfazer. E quando a gente veio, ele viu a nossa pegada, viu a nossa intenção, viu que a gente estava com muita vontade e a gente pagou essa fazenda fazendo em seis vezes de carência, em 12 vezes. E foi a perder de vista sem assim, ele ah, sentir, ele deu um espaço pra gente, arrumou a casa pra gente. Porra, que foda. E a gente falou... Seu Jorge, aí, é, seu é, Jorge apareceu realmente na hora certa... Jorge, o, camarada. A, a gente foi lado mesmo. Não era. Quando a gente pegou a fazenda, ela só tinha aquela principal ali de 100 metros e essas duas. Agora a gente já acrescentou essas duas. E para final de janeiro, o planejamento é acrescentar mais uma de 100 dessa no lado de lá dela. O que é o principal pulo do gato da vieira? A vieira a gente não precisa ração. A, a gente precisa alimentar a vieira. a vieira. A gente precisa comprar ração, se preocupar. O, a, a mortalidade dela é considerável, é tranquila, 20%. O lado negativo é que um ano, um ano e meio, né? tempo demora, né? Então demora a retirar. A primeira safra você trabalha um ano, um ano e a meio. É, dá e, os frutos, é. eu... e a banheira veio da casa dele, da avó dele. Olha que legal, a <risos> banheira ficou no jardim muito tempo, ela queria fazer uma horta, não fez, vamos não falar fez. dela na, na reportagem. Ah, já, já que tu tá não vai fazer <risos> a horta, ela agora vai virar a porra. Equipamento, ia ser uma horta, sempre pensamento um pensamento de reaproveitamento e sustentabilidade. A gente vai subir duas lanternas, provavelmente vão ter animais que não estão em tamanho comerciais, foi como o Nuno falou, os de 75 mm para baixo a gente vai retornar com eles para uma lanterna para voltar para o online, e os animais que já tiverem de 75 para cima a gente vai selecionar e botar eles uma lanterna de comercialização. E a gente só faz a limpeza... Quando, quando realmente no dia que vai sair, porque se a gente tá, tá pronta para vender essa, vamos bater a craca, que o nome chama mesmo, pegar animal tirar a craca, e voltar ele pra água, a mortalidade aumenta muito. Então por isso a gente só faz a limpeza dos animais quando vai sair. Bem legal. 110, uma das maiores já da, da fazenda aí. Foram recebidos aí, bem recebidos aí. Isso aqui também tem 10. 10. A gente subiu essa lanterna aqui agora com 150 animais por piso. São pisos piso e é são os andares. Aí vamos fazer a seleção que a gente está fazendo por tamanho e vamos retornar elas para outras lanternas novas lavadas com uma densidade de 75 por piso. Entendi. E aí dá mais espaço para você né? Mais espaço ah, é. para Isso aí. Como vocês puderam ver, nessa nosso flutuante ele ainda é, é bem artesanal, bem, de, é bem rústico e assim como é o nosso, é o da maioria dos maricultores. E essa balsa, ela traz o um, que seria o ideal de um flutuante para o maricultor trabalhar. Então ela tem uma mesa de divisão, de seleção, aquela seleção que a gente fez no paquímetro Aqui tem a mesa com, a, com um buraco com diâmetros diferentes. É, Aí menores, só no tremor ela treme, uhum. ela tem o um motorzinho lateral que ela treme, então você já vai rapidamente jogando Gente, aquele... Nossa, não verdade. precisa ficar de uma em uma no paquímetro. Tem duas cubas grandes para você fazer em pé, amarração em pé, pode já tanto trazer ela da água suja como botar numa lanterna limpa. E tem um circuito de água de mangueira que vem do alto, que você faz o circuito é, corrente, a água não fica dentro de uma de uma bandeja parada, ela tá toda hora circulando. Entendeu? Então é o que é o, o que a gente precisa ter. A gente tem uma expressão, se a gente conseguir um dia, se a gente tivesse um dia, a gente consegue, conseguir se estruturar. Se vai fazer fazenda modelo no futuro de se ser fazer fazenda modelo para a gente poder, como a gente falou, dar consultoria para outras pessoas, ajudar o povo local, introduzir, participar da escola de maricultura, eu juro também. Eu então, acho que o futuro é mais ou menos, que eu, minha opinião é, que eu bem. vejo é que o futuro... O que mais, se a gente produzir, a gente vai conseguir vender, pelo menos que sido assim ou depois dos anos. Não, sempre fala isso, é quase é no é, caso do, cara, caso do um. Todo ano ele aumenta a produção e todo ano falta dinheiro. Então a gente tem que começar a chegar a um ponto de <risos> não faltar mais dinheiro. É, né? A gente quando entrou nesse comércio, a gente já tinha visão de, de venda, já tinha... Fez uma de consulta de mercado, já sabia para quem vender, mas o caminho levou a gente a encontrar a Junta Local logo no início. Então a gente acabou conhecendo um outro network que, que ajudou Abriu a gente a porta, bastante. Muito. E sem dúvida a gente também trouxe uma novidade a Junta que, que foi bem favorável. Então acho que foi um, um casamento feliz, tá certo? Foi um casamento perfeito, na hora perfeita.